Partido que, em 2020, teve três composições, três presidentes e três tesoureiros em períodos diferentes, mas que nenhum está vigente em 2021. Nenhum deles está ainda atuando em 2021, nenhum desses presidentes e tesoureiros. Pergunta, o agente responsável no SPCA será o presidente atual, mas todos os outros três, presidentes e tesoureiros, deverão ser cadastrados com seus respectivos períodos de vigência no SPCA? Exatamente isso. No SPCA vai toda a galera que respondeu o ano passado inteirinho, mesmo que tenha sido um único dia. Presidente e tesoureiro vai estar lá todo mundo relacionado direitinho, e aí... A minha querida me pergunta ainda mais, e de quem é a responsabilidade se forem detectadas irregularidades aí nesses períodos todos? Quem respondeu à época é o responsável pelas informações, pelas irregularidades que forem detectadas. O, a direção atual, ela tem a obrigação de fazer a prestação de contas. Mas cada um vai responder de acordo com o período que respondeu pela agremiação lá em 2020.